Olá, pessoal! Nesta videoaula nós vamos entender o que são eventos equiprováveis e como eles se comportam. Os eventos equiprováveis são os eventos com a mesma probabilidade de ocorrer. Como assim? Olha, imagine que você tem um dado. Então, eu vou desenhar um dado aqui. Nós sabemos que um dado possui seis faces numeradas de 1 até 6. Então, desenhar aqui bonitinho o um dado. Então, aqui eu vou desenhar 1, aqui eu vou desenhar 2, o número 4. Então, o que é meu espaço amostral? Nós já vimos na aula anterior, o espaço amostral são todas as situações possíveis. Então, eu posso ter o número 1, é quando eu arremesso um dado, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Este é meu espaço amostral. mostrar. Agora, eu quero que você pense da seguinte forma. Qual a probabilidade que eu tenho, qual a chance que eu tenho a probabilidade de eu jogar um dado e sair um número par? A probabilidade de um número par calcula-se da seguinte maneira, quantos números pares existem num dado dividido pelo total de números que tem no dado. Então, se eu contar quantos números pares tem um dado, eu vou ter o 2, o 4 e o 6. Eu terei três números, num total de seis números. Se eu simplificar isso daqui, por 3, para ficar uma fração de número menor, eu terei um resultado meio. Esta é a probabilidade de eu jogar um dado e sair o número par. Vamos escolher agora uma probabilidade de um outro evento, por exemplo, um número maior do que 3. Quais são os números maiores do que 3 que um dado pode ocorrer? Eu tenho o 4, o 5, e o 6. Então eu tenho três números que podem ocorrer num total de 6. Novamente, se eu simplificar esta fração da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu terei meio. Então a ocorrência de um número par e a ocorrência de um número maior que 3 no lançamento de dado são eventos equiprováveis, ou seja, possuem a mesma possibilidade, a mesma probabilidade de ocorrer. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos. Imagine que você tem uma urna, certo? Então, eu vou pegar aqui uma urna. Opa. E dentro desta urna haverão seis bolas. Então, eu terei duas bolas de cor azul, duas bolas de cor branca, e duas bolas de cor verde. Opa, perdão. Aí, Aí está a minha urna. Agora, eu quero saber o seguinte, qual é a probabilidade de sair uma bola azul? Eu vou tirar uma bola sem olhar, e qual a probabilidade dela sair azul? Bom, nós temos que fazer a seguinte conta, é uma fração, em cima é o total de situações que eu quero que aconteça. Então, quantas bolas azuis tem Duas. De um total de seis bolas. Se eu simplificar por dois em cima e embaixo, eu terei um terço. Esta é a probabilidade de sair uma bola azul. Qual é a probabilidade? De eu retirar uma bola branca, eu olho quantas bolas brancas tem lá dentro, que são duas, e o total de bolas brancas que tem lá, de bolas ao todo, perdão, que tem lá dentro, são seis. E se eu simplificar essa fração, como eu fiz a de cima, eu terei um terço. Então eu posso afirmar que a probabilidade de tirar uma bola azul desta urna e a, e a probabilidade de se retirar uma bola branca desta urna são equiprováveis. Ou seja, são iguais. Perfeito? Entenderam o que são dois eventos equiprováveis? Até a próxima aula!